A paz do Senhor igreja Amém. O testemunho que eu vou falar hoje Ele foi uma coisa que me provou mesmo que Deus é real Por causa que tem muita gente que vem na igreja, adora Deus, levanta a mão, mas não sente nada, sabe? Só vai levando, entendeu? E uma hora eu cheguei a acreditar nisso que Deus ele não existia, mas Deus existe sim. E esse testemunho que eu vou falar prova que ele existe. Eu estava voltando de van junto com meu amigo e uma outra amiga minha. Eles eram irmãos. E eles estavam meio tristes, aí eles vieram falar comigo e eles falaram João, eu estou muito triste por causa que meu pai e minha mãe, eles fumam, eles bebem E o meu pai, ele está com um problema no pulmão Naquela hora eu, eu cheguei a pensar que eu não ia conseguir falar certo com eles Que eu não seria a pessoa certa para falar e aí eu falei, nossa cara, que situação, e tentei mudar de assunto. Mas aí Deus falou pra mim, ó, oh, o que Ele vai falar pra você é muito importante, e isso vai te ajudar a lembrar que eu sou o seu Deus. Então... Ele falou, eu queria saber se tipo você pode fazer uma oração por mim, porque você disse que é evangélico, né? Naquele momento eu falei, eu sei uma coisa que pode resolver isso, pode tirar essa tristeza e pode curar o seu pai. E ele falou, o que, que é isso? Eu falei, você quer aceitar Jesus? Naquela hora os dois viraram pra mim e falaram... Como é que é isso? Eu não entendo muito bem. Depois de explicar que o quanto Deus ama eles, e não importa o que eles façam, o amor de Deus sempre vai ser infinito por todos nós, eles falaram, eu quero isso para minha vida. Eu orei por eles e no outro dia, não, é, semana que vem... Eu cheguei na van, falei com eles e ele falou, João, meu pai foi curado. Naquela hora ele falou pra mim, eu falei do amor de Jesus pro meu pai. Ele começou a chorar e ele viu que ele não queria mais isso. E agora meu pai não, fu não fuma mais, minha mãe não fuma mais, eles não bebem. Eu nunca mais cheguei a pensar se Deus existe, por causa que agora eu tenho a certeza que Ele existe, que Ele pode curar, que Ele pode mover montanhas para encontrar ovelhas perdidas que precisam de ajuda. Você que está com tristeza, que está se sentindo com depressão, que sente um vazio no coração. Olha, meu coração começou a até a bater mais forte agora. Tem alguém aqui, tem alguém aqui que, que está entendendo o que, que eu estou falando. Você que está muito triste, quando você chegar em casa, você vai chegar, você vai dizer oi para o seu pai, para sua mãe, quem está lá junto com você, ou se você morar sozinho, você vai dizer oi para Deus de novo você vai entrar no seu quarto e você vai ajoelhar na sua cama e você vai falar com ele porque eu sei que ele tem alguma coisa para falar com você eu agradeço a oportunidade meu deus